Lugar, eu tocado no coração do relato, mas não estaria aqui hoje. Porque quantas vezes daquela gente vamos reunir. Aí uns falaram assim, reunir para correr mais perto. E pronto é o centro, é mais fácil. Né? Aí ele chamava Renato. Renato, e aí? Eu falei, nem quer reunir não. Aí ele falou assim, pagar... arruma uma chave que se custar 2 mil, eu pago 1 mil. Eu arrumei uma chave de 800 para ele economizar. Deu novo, pé pé Deus foi preparando, aí eu fui jogando o grupo, o pessoal foi, aí foi incentivando, falou ó, a chaga tá paga, se você não vier é vamos forçar, é. e Deus foi preparando, e hoje nós estamos aqui reunidos, né, 40 anos e né? 40 dias, né? e outra coisa, eu estive brincando, quase não posso falar, né, mas eu tenho é 40 anos, vou sobrar, velho, sobrar, Eu mandei foto pra ele Entendi. E quando eu fui para tirar os pontos Eu tava com 300ml de sangue aqui dentro já Aí eu fiquei vazando com esse sangue Um dia eu acordei, madrugada, quatro horas da manhã O sangue inteiro na cama Só assim. que então eu liguei a televisão que Eu tava dentro de costas de a televisão a rede vida do um padre, quer dizer, um terço E eu fiquei acompanhando esse terço até acabar Não sei o que fazia para o lado. e aí a gente quando passa uma situação dessa, eles lembram de Deus também lembra de... lembra da vida toda a gente que passou porque foi três Graças vezes que eu precisei voltar é. para o hospital Graças então, a gente tem que aproveitar e porque... fazer o que você não fez é. eu posso 40 anos sem ver os amigos eu vi o, o, o Ronaldo faz, faz dois anos. Que morava junto comigo, o Gaia quer ter sumido, também. Não tem mais problema. Então vamos juntar todo mundo agora, vamos recuperar o tempo perdido. Então, eu agradeço a Deus, porque o Jarrão passou por essa situação, aí ele acordou. Eu Aluga lá porque eu não então... Deus tocou no coração dele, aí é ele, foi é Deus mesmo, né? Agora, eu agradeço por estar aqui, agradeço a Deus por estar aqui, a minha esposa, agradeço por estar vendo o pessoal, porque eles falam o nome, não, dá o código ainda não sabe, dá o código, mas sabe? o código é aí você lembra mais fácil, né? Mas, o que eu queria ver muito era o Zé Pires, fazia muitos anos que eu não via, entendeu? Eu... E hoje é o primeiro dia eu Três anos, É uma reunião que. Mais de mil dias. Eu Ronaldo, satisfação e muita alegria, né? Depois cuidei, estou todo esse de Deus abismo aqui, que nem a gente nem não lembra mais. Né? É de, de eu que Apesar de eu morar aqui, nada, mas ele mora certo, como você vai fazer. Então, eu agradeço a oportunidade também. Eu espero que Deus ajuda e a gente consiga mais desse por aí. Valeu, valeu. Já eu fiz uma máquina na bacia, deslocou o ferro da bacia, eu entrei na cama na máquina, eu entrei na bacia pelo preto, depois de 4 anos, eu entrei o mandador, o médico falou assim, você quer fazer uma cirurgia, e brilhou 30%, você está andando, Você foi então eu vai terminar o milagre, você tem, você tem essa fé, vai na fé que você tem. O fêmea de do pode assim. Tinha uma arrumar aqui no, onde encaixa, você sabe, e com a prótese. Deu, fez o milagre. Eu estou dando sem cirurgia. Eu vou a Deus por isso. Ah. E tem mais. Eu tive um infarto também. Foi quatro pontos a fena. O médico falou assim para mim: Eu, falei, Eu não sei como é que você está vivo. Eu falei. Por que, doutor? Você está com duas, duas vêm entupidas. Antiga, eu tinha feito o café, era uma só. Duas vêm entupidas. Duas meia-bida. Eu falei, mas isso que tem milagre? Que eu, vou pedir. eu falei, é um milagre. É um milagre que eu nunca vi. isso. Então eu louvo a Deus. estou falando isso nem é para a minha glória, não. É para a glória de Deus. Porque nós temos que contemplar a presença de Deus. eu sei que a presença de Deus está aqui nesse lugar que todos nós estamos sendo abençoados. Só de nós estar tá vendo um ou outro, estar tá vivo, né? Nossa, que bom que você está te vendo né? Isso é uma maravilha de Deus É uma dádiva de Deus Porque a gente tem que acontecer a Cada momento Eu não sei o dia do amanhã Você não sabe o dia do amanhã, ninguém sabe E você não sabe, esse aqui passou a vida Ele serviu no, como eu disse, No pico do rucu Eu também passei a peça, me vi no pico do rucu duas vezes Mas Deus nos permitiu Deus peça Que quer unidade, amor e é, nós sermos abençoados Amém? Amém. É. Ronaldo O professor Jandir vai falar lá na frente não. Só um pouquinho já, Vai lá, vai lá, vai lá Jandir, Jandir Ah, ainda vamos ouvir Aí eu vou falar pouco Porque todo mundo já falou tudo, né? É. Eu quero agradecer também a Deus Por estar aqui É para que o um ano que vem isso possa acontecer com mais gente, tá? porque é muitos alunos. né Então o que eu quero falar é só isso. Vou colocar a proposta, não, tem muito não é eu já falei, pelo tá? tem Aí aí sair um vídeo especial. E é isso aí. Vamos ver, vamos. E o Ronaldo falou que esse pessoal está tudo com o prazo de ensino. gente vamos encerrar fazendo uma oração de mandar A ah, gente vai encerrar fazendo uma oração fala, Pratinho. fala. Fala, é um prazer muito grande, né, de revê-los, de estar aqui presente, né, Isso é um presente de Deus. Agradecer a todos a presença de todos os colegas que convivemos na escola. É, vou citar o professor Pedrão porque ele nos auxiliou né, na organização do evento. Uma emoção muito grande de ver o Zepinho, Davi, Olívio, Jandir, professora Marilda, né, por tudo que nos ensinou, hoje a gente faz laudo e vai sempre lembrar da senhora. Né? É uma felicidade, uma emoção muito grande. Muito, muito mesmo, gente. Obrigado. Todo esse momento está sendo gravado. Amém. E graças ao Amém. Ronaldo ali. Graças a Deus. A Deus. E o Ronaldo, que convidou Amém, o Ronaldo para estar e aqui. Né? Ronaldo. É. O Ronaldo também? Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo e Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo e Ronaldo. É. Roda a câmera aí. Vamos. Vamos! Aí, ó. Boa Vamos legal. fazer uma oração, moçada? <risos> gente, contabilizou quantos, alunos? Ainda está faltando gente. Quem tiver ausente... gente dá pra chegar? Dá pra chegar. Chegar, Grido. É. Vivo constante. Mas a gente nós estamos... vivo constante. É assim, parece parece que é onze né gente vamos morar longe que a noite do ano. vamos agradecer a Deus o dom da vida do amor de Deus sobre nós né pedir a proteção divina que nos abençoe nos proteja sempre e que nós possamos estar sempre juntos em nome de Deus Pai nosso que estais no céu santificado seja vossos nome.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 e a comunhão do Divino Espírito repousem sobre todos Amém. que aqui estão hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Deus abençoe. Então, um aviso: Deus mandou comer, trabalhar se puder. <risos>